What's up guys! O cachorro quente é uma das comidas mais conhecidas aqui nos Estados Unidos. E no Brasil também. E como pizza, os dois países têm seus jeitos de comer e fazer o cachorro quente. Aqui nos Estados Unidos tem bastante diferentes de região para região. Assim como no Brasil também. Parece que em cada esquina tem seu próprio jeito de fazer o cachorro quente. Então, qual cachorro quente é melhor, os Estados Unidos ou o Brasil? Vamos descobrir! Ok, gente, comigo hoje é a Michelle do canal A Gringa Agora Sou Eu. Oi! Ela vai me ajudar a experimentar os cachorros quentes. Sim! Das regiões diferentes do, dos Estados Unidos. Uh, então, vamos começar com, com esse aqui. Eu acho mais parecido do cachorro quente do Brasil porque tem. Mais ingredientes do que os outros, tá? <risos> ok. da onde que é esse? E esse é de Chicago. Ui, o que, que é esse verdinho? Calma, eu vou mostrar aqui. Eu acho que isso é relish é um tipo de. Pickles. Pickles. É, pickles, é. Defender. Ficou o português em inglês agora. <risos> Tem é um tipo de picles, mas é mais doce. Uh, também tem uma pimenta. Oh, uh, eu não uma quero. Tem pimenta aqui. Tem piclis mesmo. Também. Ah, eu não vou gostar desse, com certeza. Uh, tem tomate e tem cebola e mostarda. E eu acho que é isso. Eu acho. Então, tem bastante ingredientes. Uh -huh. Isso é de Chicago. Esse chama Chicago Dog. Eu acho gostoso, eu acho que eu vou gostar mais do que você. É que você gosta de pickles, né? Uhum. Hum. Até que o gosto do pickles não tava tão forte. Uhum. E o Elish, é, realmente ele é mais doce, então é. eu acho mais gostoso. É? É. Ainda prefiro do Brasil, mas... Ok, calma, isso foi uma mordida, né? <risos> Vamos experimentar calma, o resto calma. Mas você acha que os brasileiros um, iriam gostar do relish? Ah, pra quem gosta de comida em conserva, sim Com certeza, é que eu não sou fã de comida em conserva, então pra mim Mas muita gente adora pickles no Brasil, então eles iriam adorar esse hot dog com certeza É? É Tá bom Beleza, então você... Escutou da de uma brasileira, vocês queriam gostar desse? Sim, o cachorro quente aqui dos Estados Unidos é bem gostoso. É diferente, mas é bem gostoso. É. O próximo é. No, no lugar, eles falaram que era um classic dog. Quando eu penso num hot dog clássico, eu penso em ah, só mostarda e ketchup. E esse uh. tem cebola também. Mas tá. eu vou colocar ketchup também. Uh, nossa! Hum. Tudo bem, eu como aquele pedaço <risos> Eu amo ketchup Eu errei um pouco Calma, eu preciso mostrar ah. eu Errei um pouco no, no ketchup <risos> Um pouco Mas ela adora ketchup Então hum, ela pode comer É ketchup Bem melhor é? Essa na verdade é... Eu não sei se eles servem no Brasil ou não Mas se você quer experimentar É só um cachorro Uma, uma... Uma vina. Uma vina... não é só de Curitiba, né? Ah, é vina Curitiba, uma salsicha. <risos> uma salsicha com ketchup e mostarda, né? Ah, eu acho que você encontra no Au, Au. Hã? Uhum. E no Au, Au inclusive, eles vendem cachorro-quente estilo Nova York. que é, eles chamam de Nova York, mas na verdade é o, é o clássico de vocês, hum. eu acho. Mas você encontra, mas não, não é comum, assim. Mas o cachorro-quente do Nova York mesmo é esse aqui Então, isso é sauerkraut, cebola, é sauerkraut. sauerkraut é temos que procurar a tradução Tá bom Hum, parece a da Alemanha É, é isso É isso? Uh -huh. É chucrute Chucrute, isso <risos> Beleza, é chucrute, eu tá. adoro chucrute Vou dar para você experimentar <risos> Ah. Hum. Gosta? muito bom Vocês colocam esse ingrediente nos, nos cachorros quentes ou não? Não em Curitiba E até estranho porque Curitiba tem uma inf... bastante influência da Alemanha Talvez em Santa Catarina Santa Catarina tem várias cidades que foram fundadas por alemães hum. Então pode ser que lá você encontre Ou em outro lugar do Brasil, mas em Curitiba eu nunca vi Ok, a última meu preferido Parece o mais gostoso esse chama o de Detroit Dog Mas na verdade é conhecido nos Estados Unidos inteiro é, é chili? Como você fala chili? Eu não sei se a gente tem chili tipo isso no Brasil assim É um prato com carne moída E daí é é com molho apimentado, mas não é molho de tomate É, é, é. feito por molho de tomate Mas eles colocam outras Sim, Outros você coloca temperos. mostarda, outras temperas, outras coisas dentro É, dá para comprar prontinho aqui, né, em uh -huh. lata Eu nunca vi no Brasil, pode ser que tenha, mas... É. Pessoas comem muito aqui com batata frita também, em cima da batata frita Ou com... com assim, com hashtag hum. um, E não parece... não tem a cara muito gostosa, né Porra que tem! É o que tem a cara mais gostosa Depende, <risos> depende da pessoa, ah. mas... Eu adoro, eu, quando a gente faz cachorro-quente em casa, normalmente a gente eu, faz faço, esse, é, né? eu faço assim, eu vou primeiro. E a gente até já colocou batata palha né, aqui em casa. É. <risos> a brasileirando o cachorro-quente. Uma delícia. Hum. Difícil, hein? Uh -huh. É, isso é a única coisa que está faltando aqui nos Estados Unidos, batata palha. Uh -huh. Vocês fazem... Projeto certo com batata palha. Uhum <risos> Pra mim, a principal diferença entre o cachorro-quente aqui dos Estados Unidos e do Brasil, além de que no Brasil, né, cê, quando você vai em barraquinha tem muito mais coisa dentro, é o pão. Uhum. Eu acho o pão daqui é muito melhor do que o pão no Brasil. E você compra em mercado ele pronto. E eu não sei porquê, mas o pão aqui é muito mais gostoso. Você acha? Eu acho muito mais gostoso. Eu não sei o que vocês colocam no pão. Ele é menorzinho, então assim, não daria pra usar um pão desse pra fazer o cachorro quente do Brasil. Não, não. Sem chance, porque realmente só cabe isso que tem aqui. Uhum. Mas eu acho muito mais gostoso. Né? Eu acho é. que se o Brasil tivesse esse pão num formato maior, gente, a gente teria o melhor cachorro quente do mundo. É. Mas eu tenho uma dúvida. É porque eu já comi cachorro quente em Curitiba, uhum. várias vezes. Mas quando eu comi era tipo um sanguíche, né? Não, não era uh, um cachorro quente assim É, é que você pode pedir nas barraquinhas, você pede assim, mas alguns anos atrás ficou famoso o tal do cachorro quente prensado hum. Porque é mais fácil de comer, ele não desmonta o cachorro quente hum. enquanto você come e ele frita o pão, então teu pão fica é. assim fritinho tudo unido e derrete o queijo que tá dentro, entendeu? Daí fica mais gostoso, por isso. Mas não é todos os lugares que, que fazem isso, né? Não, não é, mas. Em geral, a maioria das barraquinhas fazem Porque ficou tão famoso o tal do prensado em Curitiba Não sei se em outros lugares do Brasil Também é famoso o cachorro quente prensado Mas é só o que eu pedi Eu sempre peço cachorro quente prensado, é tá. o mais gostoso Tá, agora eu vou falar sobre o que eu acho do cachorro quente do Brasil Eu acho muito top Eu adorei A barraquinha que a gente jantava Era muito, muito bom é, se chama Tio Dog, fica em Curitiba Se vocês estão em Curitiba, <risos> tem que experimentar Mas enfim, eu comi várias vezes e eu amei Eu amei, ah, tem tem frango desfiado oh. e, Que vocês colocam, é muito bom Tem tem milho, que eu amo uhum. também E os, os molhos que vocês colocam, era e é que tem são dois tipos de queijo, né? Tem o queijo catupiry é e cheddar Ah, é oh, é sensacional E a melhor coisa, batata palha isso Se não fosse por isso, os Estados Unidos iria ganhar por um monte do Brasil Em relação aos cachorros quentes Mas como o Brasil tem batata palha Eu vou falar que os dois países empatam não pode ter um país que ganhe quando tem vários é, dietos de fazer, tem claro. vários tipos de comer nos dois países, né? Os ingredientes são diferentes, os sabores Sim. são diferentes, Sim. não pode falar que um país é melhor do que outro. É, eu amo comer cachorro-quente aqui nos Estados Unidos, eu simplesmente adoro a vina deles, a salsicha deles <risos> e o pão deles é muito gostoso, então eu como aqui acho que o tanto, o tanto que eu comia no Brasil, hum. né? Tipo, a gente adora fazer aqui em casa quando a gente tá com preguiça de cozinhar É, porque Super é muito fácil, fácil fazer, né? Uma coisa que os dois países têm em comum é que os cachorros quentes são baratos comprar É uma comida uhum. baratinha Então, gente, um, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu quero que vocês deixem comentários um comentário falando sobre o cachorro-quente da sua região Eu tô, eu, eu tenho interesse em, em saber como vocês fazem e comem seus cachorros nas suas cidades Fala, e... cachorro-quente, seus cachorros! <risos> eu quero saber como vocês comem seus cachorros quentes nas suas cidades e estados no Brasil então é isso, gente. Obrigado, Michelle. Claro! Não, não esqueça de dar uma olhadinha no canal dela. Yes! Espero que você tenha uma boa semana e tchau, tchau! Tchau!